Segunda questão da mesma, da mesma, na segunda linha da mesma questão, admitamos agora que a distância de OB é igual a 4 unidades. Isto é daqui a são 4 unidades. E pedimos agora a área do triângulo OBQ. OBQ, este triângulo que aqui está. Então o que é que sabemos? Sabemos que a área de um retângulo é a por base vezes a altura a dividir por 2. E sabemos que a base é a distância de O a B, que é 4 unidades. Então, falta-nos determinar qual será a altura do B ao Q. Como estamos perante uma função de proporcionalidade inversa, eu sei que x vezes y é a minha constante de proporcionalidade, que é igual a 8, como nos indica aqui a nossa expressão. Então, se eu sei que o valor do x é 4, basta resolver a equação 4 vezes y igual a 8, então o y dará 2. Concluímos, então, que a altura do meu triângulo, que é a distância de B aqui, é igual a 2 unidades. Assim, podemos calcular a área do triângulo, que é 4 vezes 2 dividido por 2, que dá